Venda seus itens e receba seu dinheiro em alguns minutos. Negocie direto com o MissClick. MissClickStore.com. As melhores skins em apenas um clique. E aí, guys, beleza? Estamos aqui já para continuar nosso Top 20, né? Agora vamos ver o Cacerata aqui, que foi o 18º o melhor jogador do mundo em 2020. Bora começar aqui. Obviamente com Clutch, né? It couldn't be done. Hugo Byron just confirmed yeah, that this was not happening. But now yeah, this did, one before <laughs> turned into a 1v2. K Serato, this is a guy whose name is synonymous with clutching. He slowed it right down. He's put that seed of doubt in the head of Team Liquid. And they have taken the bait. They fall out of the A site. They retreat to B. And they leave Twist here. He's holding down the elevator. K Serato is still standing. <laughs> No site, o Twist parece que ele está esperando para e vai tomar o Case Serato os números, o Twist está trying tentando close a distância e esse shot aqui poderia decidir tudo. Twist foi sozinho. Left, K Nossa senhora, velho. Eu tava vendo o que, que o Twist ia fazer, velho. Twists. b <tos> Gente, o O que Eu que que o Clutch. Sim, o Como Cara, como <risos> um round de vira, né, mano? Tão fácil. E Ele leva ainda. Isso é louco, se ele matasse... Nossa... <risos> is on fire a Cara quando a mira tá no dia né mano tá grudando I don't think it's be enough it's A pegar de lado cima. Ai. Jogou para caramba. Mano. Controle de mira, velho. Pra mim justíssimo, cara, justíssimo. Oh, tem um aim muito, muito bom, cara. Eu lembro quando ele saiu, quando ele começou a aparecer aí, eu achava que ele ia ser um puta entre Não um jogador mais suporte, assim, mais bom, me solta. Pela mira dele, mas... <risos> é muito rápido, né, velho? 1x3. Um caralho, mano. Tipo, é, os caras lige Naf, tipo, mano. Muito clutch, né, mano? Ele é bom de clutch pra caralho, velho. dá nem chance, mano. Agora agora ele vai brilhar. Contact que foi, moça? Quer vir? Nossa Senhora! Caralho, velho. Sprayzinho. Quem aí consegue ter esse controle de spray, mano? Olha isso! Muito bom, muito bom, cara. Creguizinha, saudades, creguizinha. Quanto hein, mano? Mas aí foi time também, né, mano? Na hora que ele pulou, o Cacerato abriu, velho. é isso. Esse aqui foi o vídeo do Cacerato. Deixa aí se vocês concordam com o 18º lugar dele, cara. Tamo junto, guys. Até a próxima.